Você saberia dizer por que uma pessoa fica endemoniada e como ela pode ser liberta dessa opressão? Nesse vídeo de hoje eu vou narrar para você uma experiência que eu presenciei de libertação de demônios de uma ordem mais complexa que eu costumo contar para diversas pessoas, então dessa vez eu decidi deixar registrado aqui no canal. E uma coisa que eu acho importante de deixar claro aqui é que essa experiência que eu passei não somente transformou a vida da pessoa que passou por esse processo de libertação, mas isso também afetou profundamente a minha maneira como eu, a partir desse momento, passei a andar com Jesus. E essa história começa assim. A minha esposa e eu costumávamos participar de reuniões em casas, porque a gente já tinha saído das instituições religiosas, para poder ter uma convivência mais orgânica, mais real com as pessoas, com as famílias. E numa dessas reuniões que a gente ia para casa de uma amiga nossa, de uma irmã chamada Lena, e o esposo dela, que era o Carlos, certa vez a gente recebeu a notícia que a irmã dela, que veio lá do Norte, que estava passando por algumas dificuldades psicológicas, estava indo para a casa dela. Só que o que acontece é que as nossas reuniões aconteciam de acordo com aquilo que a gente compreendia, de acordo com aquilo que a gente já tinha experimentado, que era basicamente fazer algum estudo bíblico, cantar alguns louvores, eventualmente fazer uma santa ceia, e para a gente essas reuniões estavam muito legais, a gente não tinha interesse de ficar buscando dons espirituais ou de ficar caçando demônios para expulsar. E o que aconteceu foi que essa irmã da Lena começou a participar das reuniões com a gente, só que ela tinha alguns comportamentos esquisitos durante a reunião. Eventualmente ela falava com uma voz diferente e lançava palavras de acusação. E eu me lembro de uma dessas frases que foi ela dizendo algo assim Eu não preciso tomar a santa ceia, quem precisa é vocês. E a grande quantidade de acusações e de palavras desse tipo que aconteciam nas reuniões costumavam deixar a gente meio desanimado meio angustiado. A gente sentiu que a partir disso as frequências dos encontros começaram a ficar reduzidas como se houvesse mesmo algum tipo de guerra espiritual acontecendo, só que a gente não conseguia perceber absolutamente nada. Inclusive uma coisa que a Patrícia e eu pensávamos era que essa mulher tinha algum problema psicológico, que ela precisaria fazer algum tratamento, tomar algum remédio, que era o que mais ou menos todo mundo disse que precisa ser feito. Só que mesmo com tanto desgaste, a gente permaneceu fazendo as reuniões lá na casa da Lena, e aconteceu que um dia, essa irmã da Lena lançou uma pergunta muito específica para mim. E ela me disse algo do tipo, você, Márcio, que se julga tão inteligente e tão sabedor das coisas, então me responde essa pergunta. E aí essa pessoa que era a irmã da Lena, que não tinha nenhuma formação acadêmica, que tinha vindo lá do Norte, começou a fazer para mim perguntas muito específicas de ordem de cosmologia física, que era um assunto que eu estudava muito, porque eu fui graduado em Física aqui na Universidade de São Paulo. Só que essas perguntas que foram feitas para mim eram justamente as grandes questões que eu nunca tinha encontrado resposta. E foi a partir desse dia que eu me dei conta que não estava lidando com uma inteligência de uma pessoa que era a Irmã da Lena Mas sim de algum tipo de inteligência espiritual, uma inteligência superior, que era muito maior que a minha E é claro que se eu continuasse a entrar nesse jogo de discutir, argumentar, obviamente eu acabaria sendo derrotado Então eu pensei comigo mesmo, é possível que a partir desse momento a gente não consiga continuar com as reuniões aqui e no fundo eu sabia que Jesus jamais tomaria uma decisão dessa de desistir de ajudar uma pessoa porque simplesmente um demônio entrou nessa história e começou a atrapalhar o processo. E foi aí que a gente entrou num certo dilema, porque ou a gente continuava com as reuniões ali em sofrimento, que era o que acontecia, ou a gente parava de vez com as reuniões. E que na minha cabeça tudo se passava como se a gente tivesse desistido, na verdade, de ajudar a irmã Dalena, desistido de ajudar essa família a abrir a sua casa para o compartilhamento da Palavra. E aí eu confesso para vocês que eu tentei resolver isso de maneira acadêmica. Estudei os textos bíblicos, principalmente as passagens em que Jesus expulsa os demônios e tal, mas era tudo muito teórico, eu não sabia exatamente como eu deveria aplicar aquilo e não funcionou simplesmente. E a alternativa que tinha restado para mim era procurar ajuda de um ministro de libertação, que é o esposo de uma amiga nossa, da Patrícia eu. E eu estou me referindo ao Levi Tavares, que tem uma caminhada muito longa com relação à libertação de pessoas, principalmente na região de Osasco, cidade aqui da Grande São Paulo. E esse irmão compartilhou com a gente diversos DVDs de treinamento, recomendou algumas leituras, e orientou a gente pessoalmente para conseguir resolver esses casos. A gente participou, inclusive, de muitas reuniões com um grupo renovado ali que ele estava dando um suporte em Osasco e foi onde a gente teve as nossas primeiras experiências com exorcismo, de ver pessoas sendo libertas durante as reuniões. E é claro que depois dessa fase de experiência, eu convidei o Levi para poder ajudar a gente a ministrar a irmã da Lena, para que a gente pudesse retomar as reuniões que a gente tinha meio que deixado de lado. E eu não sei se você consegue perceber a dificuldade que para mim foi participar dessas coisas, porque na verdade eu não conseguia encontrar muito fundamento bíblico para algumas argumentações que eram dadas, mas o fato era, existia poder, existia um poder espiritual e havia resultado realmente as pessoas estavam mudando de vida, então não tinha como eu negar que Deus estava naquele negócio, por mais que houvessem alguns problemas que na minha cabeça eram de ordem lógica ou doutrinária. E voltando para a história, a gente foi então para a casa da Lena, que ficava ali na favela do Sapé, e nós fomos em três, o Levi o Gustavo Medeiros e eu. Quando o Levi impunha a mão e expulsava um demônio, aparentemente aparecia outro no lugar. E ele expulsava, depois vinha outro. Então o Levi comentou com a gente, esse tipo de espírito é um espírito que atua em legião. Aparentemente existem diversos demônios atuando juntos. Então era necessário convocar qual era o chefe dessa legião. E foi isso que o Levi fez, que ele queria o chefe daquele grupo. E aí foi uma sessão de libertação longa, eu não sei quanto tempo durou, mas muito provavelmente foi mais do que uma hora. Simplesmente porque essa entidade não queria sair e o Levin então perguntou para ela, mas por que, que você não vai sair? E a resposta do demônio foi mais ou menos alguma coisa assim Eu não vou sair porque essa mulher deu a alma dela para mim E na minha cabeça a gente já tinha tudo na mão para resolver aquele problema naquela hora Mas o Levi chegou pra gente e falou Não, então vamos parar por hoje, depois a gente continua Porque eu vou explicar o que está acontecendo aqui E aí o Levi explicou pra gente que a gente deveria tentar compreender melhor Por que que ela estava endemoniada? Qual que foi a causa? Por que, que o demônio acredita que ele tem posse sobre o corpo e a mente dessa mulher? E ele passou para mim uma lista de coisas possíveis que as pessoas costumam fazer para criar alianças mais profundas, e o que dificulta o processo de libertação. E que muitas vezes, ao invés de entrar numa guerra espiritual para simplesmente expulsar o demônio, é mais fácil ajudar as pessoas a se arrepender daquilo que elas fizeram ou daquilo que elas disseram. Dentro dos ministérios de libertação, isso costuma ser chamado também de quebra de vínculos. E uma coisa muito interessante foi que depois daquele dia que a gente saiu dessa sessão de libertação, no dia seguinte aconteceu que muitas pessoas ali em torno da casa da Lena estavam doentes. E se eu não me engano, alguns dias depois, a irmã da Lena também teve um surto e ela acabou sendo internada num hospital psiquiátrico, dificultando o processo de a gente ministrar essa quebra de vínculos. E aí eu marquei uma visita para fazer para a irmã da Lena, que já estava internada, e eu me preparei espiritualmente para isso. Orei e me preparei na palavra. No dia que eu estava indo para fazer essa sessão de libertação, eu me lembro que pela primeira vez eu tive uma revelação de ouvir uma marcha de anjos me acompanhando para efetuar essa libertação na Irmã da Lena. E aplicando o questionário para ela, ela contou então para a gente que alguns anos anteriores, o irmão dela estava quase à beira da morte e foi então que ela declarou algo do tipo se o meu irmão não morrer, eu dou a minha alma para o diabo. Ela declarou isso num momento de sofrimento, mas por algum motivo isso ficou escrito nas regiões celestiais e o demônio se apropriou dessa palavra para poder tomar o corpo e a mente dela. E basicamente o que a gente fez foi orientar ela a renunciar a essa declaração, porque afinal de contas Jesus já morreu por nós, Jesus já tinha morrido pelo irmão dela também, não era necessário que ela precisasse entregar a alma dela para o diabo. E a gente selou essa decisão partindo do pão e bebendo do cálice, ali juntos, ali no pátio daquele hospital psiquiátrico. E uma coisa interessante que aconteceu ao final daquela sessão, foi que o demônio chegou a possuir ela de novo por um momento, dizendo que ela me enganou, mas ela tinha dado a alma dela para mim, e porque ele sabia que na verdade ele teria que sair e não poderia voltar mais. E enfim, esse foi o processo de libertação da quebra desse vínculo espiritual que ela tinha feito. E eu, particularmente, eu gosto de contar essa história para as pessoas porque tudo isso me ajudou a entender por que Jesus de fato veio. E é isso que eu queria compartilhar um pouco aqui com você a respeito de uma profecia que Jesus leu a respeito dele mesmo. Então vem comigo aqui para o texto de Lucas 4, do verso 17 ao 19. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor." E esse texto me ajudou a entender por que Jesus era o ungido. Palavra que no grego é Cristo. Por que Jesus é o Cristo? E esse texto deixa claro que Jesus veio trazer uma boa notícia para os pobres. Trazer libertação para os cativos, curar os doentes, restaurar a vista dos cegos. E justamente foi isso que Jesus fez. E é isso que os discípulos dele também deveriam fazer, se estiverem debaixo da mesma unção, do mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E se você ficou curioso em compreender melhor como a gente pode se preparar para poder ajudar pessoas que precisam de libertação, então dá uma olhada nesse vídeo que a gente gravou aqui a respeito do batismo no Espírito Santo